Em 4 de junho de 1940, as tropas aliadas evacuam Dunkirk, após várias perdas humanas e materiais. Nesse mesmo dia, tropas britânicas e francesas começam a destruir as instalações portuárias de Narvik. Essa seria a sua última ação antes de evacuar a Noruega e deixá-la refém da ocupação alemã. Em 7 de junho, o rei da Noruega e seu governo se exilha em Londres. As tropas aliadas não voltarão a pôr os pés em Noruega por muito tempo. Com exceção dos comandos. Devido ao seu peculiar clima, longas distâncias, comunicações difíceis e cidades isoladas, Noruega é um campo de provas ideal para colocar em prática as novas táticas de incursão desta unidade recém formada. Jogos. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com comandos atrás das linhas inimigas. No vídeo anterior de comandos, foram jogadas as missões de treinamento. E agora, vamos para a primeira missão. BATISMO DE FOGO Noruega, Fevereiro de 1941 Desde a retirada de Narvik em junho do ano passado, a Noruega permaneceu sob ocupação alemã. A Luftwaffe estabeleceu importantes aeródromos em Trondheim, Hördler e Stavanger. Agora todo o Mar do Norte está ao alcance dos bombardeios alemães. A primeira missão de sua unidade será atacar um repetidor de rádio mal defendido em sola como parte de uma incursão perto do aeródromo de Stavanger. Isso bloqueará por algumas horas as comunicações de rádio da guarnição alemã, atrasando assim a chegada dos reforços inimigos. De agora em diante, o coronel Montage Smith lhe dará as instruções necessárias. Bem-vindo à Noruega, oficial! Vamos até o local. Quero que destrua esse rádio. O primeiro problema é que seus três homens aterrissaram em lugares distintos. O boina verde, o motorista e o mergulhador. Primeiro estabeleça um ponto de reunião e dirija cada homem até ali. Uma vez juntos, o mergulhador os levará até o local. Faça isso com algum tipo de embarcação. Quando chegarem ali, encontre uma maneira de destruir o rádio. Há vários barris que podem ser úteis O boina verde pode cuidar disso E isso é tudo Ah, oficial Tenho entendido que esta será a sua primeira missão em território inimigo Tenha cuidado Há um inimigo de verdade aí fora Obrigado Muito bem, rapazes O plano é o seguinte Quero que o mergulhador distraia os inimigos e pegue o bote Enquanto os demais seguem rumo à beira do rio onde o mergulhador, já com o bote, os pegará e os levará até o outro lado. Depois, algum de vocês deve eliminar o cara da metralhadora sem que seja visto e providenciar a distração da patrulha para destruir o rádio. É entendido? Isso. Uhum. Yeah. Em frente! Consider it done, boss. Yes, sir. Halt! Mm hmm. Consider it done. That's easy. Right out, sir. I'll be right halt! there. Just leave it to me. Sure thing. Okie dokie. Right away. It's sure nice. thing. I'll be right there. Finally. So much. Yes, sir. Isso. Fiquei atirado. Coming right over, sir. Immediately, sir. Understood, sir? Right out, sir. Coming, sir. Esse jogo também dá suporte para multiplayer. Então, se você gosta de comandos sir. e gostaria yes, de jogar também, sir. considere participar yes, de um sir. vídeo com a gente. É só entrar em contato. Coming right over, sir. Okay. Yes, sir. Right out, sir. Coming, sir. Coming. Yeah. Mm-hmm Understood, sir. That's easy. Consider it done. Just leave it to me. for let's start! Come on over! mm Alarm! -hmm. Alarm! I'm coming! Agora! Coming! That's easy! Mm-hmm! Just leave it to me! I'm coming! Right out, sir! Right away! Yeah! Okie dokie! Beleza, obliterar! Oh, problem, man. Got isso! Me Missão cumprida, oficial! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, e até a próxima! Okie dokie! Consider it done, boss! Ah! Dispensado!